Agora, segundo degrau, relacionamento. 60% das pessoas presas nesse degrau aqui, ó, no segundo degrau, relacionamento. Aí me perguntaram assim, você tem certeza que está certo esse cálculo? Sim, estou certo nesse cálculo. O que, que acontece? As pessoas... Quando elas estão com um problema de relacionamento Ela se torna que nem essa pessoa está com um problema de fome Ela só pensa nisso Ela vai, trabalha o caso, relacionamento Trabalha o caso, relacionamento Aí, conversa com a pessoa, volta Relacionamento, só fica pensando naquilo Quando está com problema, só pensa naquilo Nada faz mais sentido A pessoa para nesse degrau ah, é porque é, eu tenho um problema em casa Com a família Com o namorado Com o meu marido E por mais que ela tente fazer alguma outra coisa O problema vai voltar e martelar No relacionamento E quando ela não está em casa Fazendo outra coisa Ainda assim a sua mente fica pensando no relacionamento Então é o que? Nós estamos trazendo para nós Um problema muito sério é o que explica né, a parte da física quântica junto com o livro da Gênesis, do Alan Kardec, que a nossa mente ela é uma antena. E tudo que aquilo que eu pensar, eu vou cocriar para mim. Que nem Jesus disse há né, anos atrás, sois deuses. Ele está dizendo assim, olha, vocês são co-criadores do próprio destino. Então quer dizer, se eu tiver um problema e ficar martelando nele, eu vou ficar com problema. Eu não vou melhorar, porque eu só estou pensando no problema Aí o que as pessoas fazem? Quando não está com problema de relacionamento Problema financeiro e de trabalho Mesma coisa, gente Ela chega e a mente dela fica aqui Preciso arrumar um trabalho Preciso arrumar um trabalho Não sei o que eu faço Nada dá certo para mim é, tem que pagar a conta, mas não vem ajuda de forma nenhuma. Aí a gente tem uma, uma explicação que fala da seguinte: você tem que soltar para vir, porque enquanto você ficar colapsoando aquele pensamento, não dá, nunca dá. Sem problema, nunca dá certo comigo. Você vai ficar no problema. Você vai <risos> soltar para poder conseguir passar por ele. Isso chama-se efeito não. Toda vez que você colapsa um pensamento, você vai ficar negro E o pior de tudo, gente é As pessoas que estão, estão doentes Se ela tiver esse pensamento colapsando Ela vai ficar na doença Ela vai comer é, Vai conversar com as pessoas O sorriso por fora Porque internamente está colapsando tem problema E ela vai ficar pensando na doença ela vai ficar doente, doente, doente, não tem cura, não tem cura, vai ficar colapsando,